Olá pessoal, vamos iniciar o nosso curso realizando a preparação de ambiente de desenvolvimento. Aqui você vai aprender como criar uma conta no GitHub, irá aprender também como instalar o Git, o Python e o framework Django, bem como também o editor de código do Visual Studio Code, com as extensões necessárias para iniciarmos os nossos trabalhos. E depois de tudo isso, eu vou mostrar para vocês como organizar a estrutura de pastas que usaremos durante todo o nosso curso.